A paz do Senhor, meus irmãos Seu canal Assembleia de Deus Que traz hoje um breve uh, comentário Até mesmo um resumo da lição uh, 13 da revista CPAD E essa, essa lição aborda o tema A viva, ó Senhor, a tua alma Que tem como base o texto bíblico de Abacuc 3.2 Nesse estudo é apresentado o conceito de avivamento espiritual, sua importância para a igreja e a necessidade de buscá-lo de forma constante. O avivamento é definido como um despertamento espiritual que ocorre em uma comunidade de fiéis, levando a uma renovação do compromisso com Deus e um aumento do fervor espiritual. É apresentado na lição que o avivamento é algo que deve ser buscado constantemente pela igreja Pois o avivamento de Deus é algo que ocorre naturalmente no ser humano Ou o afastamento de Deus é algo que ocorre naturalmente no ser humano E consequentemente na igreja Na primeira sessão da lição É apresentado o conceito de, av de avivamento E sua importância para a igreja É destacado que a igreja precisa estar constantemente buscando o avivamento para não perder a sua conexão com Deus e sua efetividade na missão de evangelizar. Na segunda sessão, é abordado o processo de avamento, que começa com a busca individual por santidade e arrependimento. É destacado que o avamento ocorre a partir da ação do Espírito Santo, mas que é necessário que os indivíduos se coloquem na posição de buscar a Deus para que o avivamento aconteça. Na terceira sessão, é apresentado o impacto do avivamento na igreja e na sociedade. É destacado que o avivamento não é apenas um movimento interno da igreja, mas que tem o potencial de transformar a sociedade em que está inserida. Na quarta sessão, é abordado a necessidade de manter a chama do avivamento acesa, que ocorre a partir de uma busca constante por Deus e uma vida de santidade. É destacado que o avivamento não é algo que ocorre apenas uma vez na vida da igreja, mas que deve ser buscado constantemente. E por fim, na quinta sessão é apresentado um exemplo de avivamento na história da igreja, destacando o movimento da reforma protestante, liderado por Martinho Lutero. É destacado como esse movimento foi marcado pela busca, por uma vida de santidade, pela descoberta da palavra de Deus e pela transformação social. É, em resumo, a lição 13 apresenta a importância do avalamento para a igreja, sua necessidade constante. E as, e as características desse processo. Também é apresentado o impacto do avivamento na sociedade. E um exemplo de avivamento na história da igreja. Meus irmãos, espero que tenham cooperado. Fique com Deus, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber sempre informações quentinhas ou é, atuais para você, para o seu aprendizado, para o seu subsídio. E também, na descrição, ou melhor, no comentário do vídeo, estará é, esta lição em slides, totalmente gratuita, para que você possa acessar e trazer uma boa aula apresentando o slide para a sua igreja. Que Deus abençoe.